Há quase duas semanas, esta viatura de marca Hyundai e desde cor preta foi muito partilhada nas redes sociais com denúncia de que estava a ser usada em assaltos. Havia quatro elementos a bordo desta mesma viatura que estavam a cometer muitos crimes. A residência, aos transientes na via pública, enfim, com concurso de arma de fogo. Fruto destas denúncias, o comando municipal de Talatona realizou uma mega operação portanto, que resultou no desmantelamento desta Associação de Malfeitores. O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais apresentou na manhã desta quinta-feira vários artigos recuperados durante uma mega-operação do Comando Municipal do Tona. Entre os supostos marginais apresentados nesta quinta-feira, está este jovem que já teve várias passagens na cadeia. Para o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, é necessário que a população esteja atenta em vários sinais. As pessoas muitas das vezes recebem visitas, alugam residências estranhos sem saber quais as motivações destes indivíduos. O primeiro passo que esta associação de malfeitores fazia é alugar numa renta cara uma viatura e de seguida partiam para os crimes. Mas também esses crimes que eles realizavam, eles tinham um modo operando muito próprio. De acordo com a polícia, os marginais reinventam todos os dias as táticas para os roubos. E é importante que lá em casa saibam disso. No portão da residência colocavam duas pedras junto às roldanas do portão e fixavam um contraplacado ou um papelão eh, algures no portão. O que é que isso permitia? Isto permitia que de 24 horas depois, um deles passava, e se o papelão caísse, se o contraplacado caísse e se as pedras que eles colocaram nos, ali no meio das roldanas se movimentassem, implicava dizer que nesta casa residem reside pessoas. Se não, no prazo de 24, 48 horas, eles estavam em condições, tinham certeza absoluta de que ali podiam fazer as suas ações sem qualquer perigo. A Polícia Nacional pede que cada um seja a polícia um do outro.